Olá galera, beleza? Tô voltando aqui com mais um vídeo Dessa vez, galera, trazendo pra vocês mais um vogue Bom, rapaziada, hoje o vídeo de hoje a gente vai estar tá indo Fazer uma trilha, mano, que vai ser fora de fazer, tá ligado? Eu não sei nem se o bug vai conseguir subir, mano Ela é me dar rapaziada, que não sei se vai subir, tá ligado? Essa trilha, ela dá, tipo, dá acesso a você chegar em bom... é, bombinhas mais rápido, tá ligado? Então... Vai ser muito louco, eu vou tentar e fazer um take da hora aí pra vocês Porque eu não sei como é que vai ser a trilha, tá ligado? Eu fiz uma vez de carro Que geralmente quando tem trânsito a gente usa bastante Essa trilha aí pra poder desviar do trânsito Mas é isso aí rapaziada, se você não deixou o like ainda Valeu caminhão, tamo junto Se você não deixou o like ainda, deixa o like aí Já se inscreve no canal aí pra não perder mais um vídeo E é isso aí rapaziada, fui! Galera, antes de começar, mano, o bug tá muito sujo Então já depois da, da trilha eu já vou dar uma limpada nele aqui pra dar uma lavada, tá ligado? Porque como vai sujar na trilha, eu já vou limpar depois Mano, é muito louco esse bug aí, comenta aí o que você achar Bom, rapaziada, paramos aqui no posto aqui pra calibrar o pneu e já pra encher o tanque aí Porque nós vai subir aquela trilha lá, rapaziada, a gente vai subir literalmente Vai por baixo aqui, vai subir lá e vai até bombinhas, mano Mano, é muito foda, tá ligado? Eu acho que nem o tipo, vários carros que tem tração dianteira, tá ligado? Não consegue subir Mas esse bug aqui, ele é tração de... tração traseira, né? Então eu acho que vai ser um pouquinho mais fácil pra subir, tá ligado? Tipo um Gol e um Uno, por exemplo, não consegue subir, tá ligado? Uma porque não tem muito motor e outra porque os dois devem ser é, tração, tração traseira, tá ligado? Então tem que pegar muito embalo aí Pra conseguir subir essa trilha aí. E é isso aí, rapaziada. Tamo indo, tamo indo nessa agora. Eu vou, aí vai... Mano, mas que tá, tá tendo um monte de bug agora, tá ligado, mano? Muito da hora mesmo. É isso aí, rapaziada. Eu tô indo nessa. Agora de verdade segue o steak aí. O dia tá muito foda, mano. Tá muito bonito também. E é isso aí, rapaziada. Já volto com vocês. Fui. Okay. quase que aportamos o corte aqui, mano, nossa, mano, nossa. Tipo, tipo, deu na descida ali, a hora que o meu pai foi virar ali, tipo, quase encostei no chão ali, mano, praticamente encostei no chão, mas foi muito errado, olha ali, mano, a gente não conseguiu passar esse daqui, ó. mas dava pra passar, mas o meu pai tá com medo. agora mano olha olha a gente tava lá ó lá mais ou menos lá na ponta lá ó lá na ponta lá a gente tava lá mais ou menos e agora a gente tá no, no outro final da praia aqui que aqui é a parte de Zinhos aqui a cidade daqui tipo os bairros daqui são meio divididos é bombinhas quer dizer bombinha já é uma bombas e bombinhas são uma, uma uma cidade bombas, na verdade é uma cidade, aí tem tipo um bairro de, de bombas, que é bombinhas, aí tem Canto Grande, tem Morrinhos, tem vimbros tem várias outras praias que são divididas, também tem quatro ilhas, são tudo divididos mano, muito louco rapaziada, nunca tinha vindo aqui até aqui o um final, tá ligado? Eu vim uma vez, não, uma vez não, eu vim quando eu era pequeno, não lembro, mas eu não lembro de ter vindo aqui, tá ligado? Se eu vim faz muito tempo. E é isso aí, rapaziada. Vou fazer um stake aqui pra vocês aqui. Pra, pro canal aqui vai calmar máximo. Vou tentar filmar os, os barcos aqui, os caiaques aqui. É isso aí, rapaziada. Segue o stake aí. Fui! Eu não Faz tempo aqui, rapaziada, que eu não filme aqui. Esse pê aqui faz uma cota. Geralmente eu vim com meu amigo sempre filmar aqui, mano. Aqui é muito fora tá ligado? A vista daqui, mano. E é isso aí, rapaziada. Tô aqui tomando meu monster agora. Aqui, ó. Não posso mostrar a marca porque não, não é patrocinado. Mas que quiser patrocinar aí, rapaziada. Só chamar aí. Mas tô zoando. Mas eu vou fazer umas aqui agora. É, segue os aí agora. Mas eu tô fazendo take, tá ligado? Tô fazendo um monte de take aleatório que eu fazia antigamente eu tô voltando, como vocês podem ver aí com os últimos vídeos aí. Tô voltando, voltando bastante com o Zero vlog tá ligado? Aonde é um que eu falo sobre qualquer coisa aleatória, eu vou falando e basicamente é o que vai acontecendo, tá ligado? E é isso aí, rapaziada. Segue o aqui agora. Agora, segue o Segue take. Tamo junto. Foi.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 pô rapaziada eu já cheguei em casa mano rapaziada foi muito da hora a fazer o rally lá na trilha lá mano teve uma hora lá que a gente não como eu falei no vídeo não deu para passar senão a gente ia até o final eu não a gente não sabia onde que dava até aquela trilha meu pai pensou que ia até até Porto Bel mas não acho que não ia não mano ia num outro lugar aí que é aleatório tá ligado e também geralmente as pessoas que vão lá vão Vamos fazer trilha de moto ou de bicicleta, tá ligado? Dá um rio, essas coisas E é isso aí rapaziada, eu tava aqui ó Tô terminando de editar o vídeo aqui Fonezinho aqui, pá E é isso aí rapaziada, se você gostou de, dessa trilha aí Quer que a gente faça mais rali aí, aí com bug Deixa o like aí pra nós saber Tenta bater a meta de 30 likes aí E é isso aí, 30 likes eu trago mais Mais vídeos de aí pra vocês É isso aí rapaziada, tamo junto Deixa um comentário aqui que você achou do vídeo. Tamo junto. Fui!